Ei, Zequias, Oi. olha só esse trabalho que eu tô planejando fazer É só você encaixar essa peça aqui com essa daqui Que eu fiquei encarregado de encaixar essa peça aqui com essa daqui Não é massa? Mas por que você quer fazer isso? É que eu tô competindo com meu irmão E ele fez uma invenção legal e eu preciso fazer uma bem melhor Sim, entendi, tá... Bora Cadê ele? Ele deve ter ficado trancado no quarto o dia todo, que ele tá todo felizão agora com essa porção de virar desenho, sabe? Oi, Isaac! Eu até consigo de virar desenho, mas agora ficou chato. Venha ver a invenção que nós dois fizemos. Ficou top demais, você vai amar. Vamos. Aqui! Aqui. Obrigado. De nada. Agora olhe. Essa faixa, ela está conectada com o meu cérebro e com esta pulseira. Então, com comandos do cérebro, eu consigo fazer coisas como essa. Ficou top demais. Legal, dá pra fazer mais alguma coisa com isso? Dá pra fazer isso aqui, aí. Oi, não acredito que você fez isso. Obrigado. Quando eu perguntei se isso dava pra fazer mais alguma coisa, eu não tava me referindo a bater na minha cabeça não, entendeu? Tá bom, desculpa, mas dá pra fazer mais alguma coisa com isso, sabia? É mesmo? E o que mais dá pra fazer com isso? Ah, ah, ah, não, eu não. Pare, pare. Me larga, me larga, me larga. Ah! O que você tá? Olha é pra aqui. Ai, ai. <risos> <Toque>. <risos> Porque... <risos> aqui. Cadê? Me deu a pulseira? Tome. Cai. <risos> Pronto, me deu um negócio aí esse aqui. Cadê?